Ai, ai. E aí? Beleza? Tudo bem, Praga. É, tem que ser aceitável, né? Da outra vez não deu certo, nós faz de novo, né? Tá vendo. Faz de conta que você não me estava falando comigo. Faz de conta que eu te encontrei agora. Faz de conta que você me encontrou agora e a gente estava conversando. <risos> Bom, do que, que a gente vai falar mesmo? Olha, a manifestação. Isso, manifestação, vida de boas. Cosmos e a manifestação, vida de boas. Quer viver de boa? Não faz nada. <risos> Essa é a solução. A definição básica da matéria é um objeto de massa que ocupa espaço. Em estado invariante, com uma certa substancialidade então essa estrutura natural que objetifica uma certa fisicalidade nos dá meios a gente julgar, qualificar, quantificar interagir perceber o comportamento natural Incluir, transcender, utilizar e etc. A capacidade de perceber a, a função das coisas surgiu após uma capacidade inerente ao ser humano de observar padrões. Uh, foi um, naturalmente percebida. Ninguém teve uma ideia e agora vou usar padrões. É uma coisa que foi crescendo do nada para a constituição natural do psiquismo humano. Observar padrões pressupõe naturalmente uma, uma observação constante ao que já foi observado. A condição da memória estabelece uma tipicalidade Comparativa, um contraste. Isso é inevitável. E a forma da matéria, a forma da massa, a forma uh, do peso que nós atribuímos às coisas precisa, para que tenha funcionalidade essas atribuições, precisa de um uh, índice, precisa de uma, um. Um clossário precisa de uma legenda com as particularidades do observador, com as características do observador. O universo pessoal observável pelo observador está em seu lado consciente. E suas particularidades estão claras em seu lado consciente. Ele não precisa ter medo do seu inconsciente ou do seu subconsciente. Se o ser não faz nada, e só observa seus padrões conscientes, ele já fica de boa hoje em dia, dona Tiuliana. Isso é bombástico, hein? Muito bom, ficar de boa é sempre bom. Se ele não tem nenhum padrão que aprisiona essas particularidades, se ele não tem nenhum padrão que traz como um contraponto que traz como uma, uma visão contrariamente, nós temos o natural se manifestando. Por exemplo, imagine uma partícula vindo na direção oposta a outra partícula. A partícula A, única, está indo em uma direção oposta... A partícula B. E elas estão em simetria e elas vão colidir. Se não houvesse espaço, tempo, muitas outras dimensões, como é que você sabe que elas iam colidir, hein, Juliana? Não dá para saber, não é? Não daria, porque não daria para ter um contraste de um momento ou outro. Teria sempre um momento agora sem dados comparativos na caixinha, certo? Exato. Então, você só consegue definir padrões sobre uma variável verificável. E ela é verificável através de outros padrões, de outras referências. E só é verificável através de fatos. É ou não é, Tchulia? É verdade. Você só estabelece coordenadas diante de um contraste lógico. Então lembra? Então a pessoa que não está de boa, ela assume coordenadas em um contraste não lógico. Lembra da regrinha de três na matemática? Lembro. É igual. Se não está de boas, você está atribuindo uma regra em um contraste não lógico. Vamos supor que a pessoa está na, na, numa situação delicada. Está sendo processada, faliu e está sem... sem... Está sem perspectiva de vida. Essa pessoa está numa situação meio difícil. Não é, Tiogo? É, tá, situação assim, delicada um ponto zero, um ponto zero. Yeah. essa pessoa ela, se ela recebe uma perspectiva lógica sobre um contraste lógico ela fica de boas ou uma outra situação tirando necessidades básicas tá, Tchure? tirando fome, abrigo, frio tá? tá porque senão a gente acaba sendo um filho da puta que minimiza e abstrai certas situações que são agravantes maiores do que o estado de boa. Você só consegue estar de boa se você não tem fome, frio ou não está sentindo dor. Estou falando para todos os níveis da espiral, tá bom? Isso, tem que haver um nível, digamos assim, mínimo de conforto, certo? o mínimo de, de estar confortável em nenhuma particularidade. Uh, Bem-estar. Bem-estar. Então, se o ser não está de boas, ele manifesta o seu não estado de boas, condicionando um contraste dissociativo. Porque só do fato dele ter um objeto ele ser um objeto, dele estar, ele já é. E o que já é, naturalmente, faz parte do ecossistema. Eu que Está que entendendo, eu... Tiúlia? Acho que entendi. É, então, só o fato do ser existir, em um certo estado, em, um certo, em uma certa coordenada do espaço-tempo, ele já, já, já está ali em equilíbrio pleno com, com todo multidimensionamento falando. Isso numa lei geral. Atri... Trazendo isso para a realidade dos seres aqui da terrinha, precisa resolver coisas primárias, como fome, frio, e essas coisas que a gente sabe que são coisas primárias, entende? Isso, deixa eu ver se eu entendi. Então, se o senhor está com fome, aquela é uma falha sistêmica para com ele, certo? Porque... Não, vamos esquecer do sistema. Se o senhor está com fome, dê comida a ele, ele não vai ficar de boa com fome. Exato, a não ser mas... que isso seja uma escolha da agência dele. Mas o comando de comida ele está sendo direcionado a todo mundo. Você, você que está ali conversando com ele. Estamos aqui no binário ainda. Não, não vamos falar do seu universo, não. Por favor, me ajude. Tá, tá com fome? Dá comida para ele. Tá com frio? Dá cobertor. Abraça. Aí sim você vai, vai pro de boa. Porque não a pessoa tá com dor, hein, Tio Tá com dor e ela quer ficar de boa com dor. Não resolve a dor. Entende? Entendo. Então agora a gente vai pro padrão problema. de culpar o sistema e essa conversa é lá pro nívelzinho lá, mais tribalzinho da sobrevivência, tá bom? É, mas eu tava tentando jogar num nível mais holístico porque eu não quero ficar não. tendo que a conversa não é pra pra conversa você. para você. Então, é, então Ignora faz um personagem e, e, e não é para você a conversa. Tudo bem. Então estabilizemos o ser no conforto antes de qualquer outra coisa. De boa. Isso. Que aqui nós estamos um nível onde as pessoas se consideram os seres dos dados porque elas estudam esse canal. Se você chegou ontem, esquenta a cabeça, não, você ainda vai se achar o ser dos dados. É uma fase. É <risos> <risos> uma fase do joguinho. É uma fase. Então, nós percebemos isso. Então, se você se acha o ser dos dados que vai dar dados para outras pessoas, se a pessoa está com frio, está com fome, dê cobertor, dê abraço, dê carinho. Depois você vai para de boa. Ah, entendi. E se você não consegue manifestar o que aquela pessoa necessita, esse mais básico, um cobertor extra para dar praia, comida e tudo, você vai trabalhar, então, na sua... Em você. Em você, exato. Isso. É a Tchug não... Não, tá, não quer ficar dando cobertor, mas a Tchug também não fica incomodada se a pessoa não tá de boa. Aí Ou eu fica. ligo lá pro saque e envio o caso lá, hein? abro uma pasta lá e deixa o eles O Saque chama celular do menino. <risos> desculpe, foi mais forte do que eu então, se você se você tá, tá, com, não tá com fome não tá com frio e não tá com dor você não faz nada que você já fica de boa parece um paradigma não parece, Tio porque você só não está de boa porque você está fazendo alguma coisa. Já para eu pensar? Você está em agonia. O estado de agonia é uma ação. É um objeto que tira essa, essa, essa invariação do estado. Se você é um estado invariável, você só é. E aí você fica de boa. Você se conecta lá com a fonte. Entendeu? Que eu vou abstrair os problemas, ô tranca não vai abstrair os problemas você aceita que tem e busca a solução, se não dá para solucionar naquele momento, não é mais um problema entendi, Que não tem remédio, remediado está, e aí você vai solucionar no momento que isso é possível porque não dá para solucionar aí vamos supor, ah, eu chego na tchule-tchule, eu acaba com a fome no mundo a única possibilidade dela fazer alguma coisa é ter agonia e sofrer, porque ela não vai conseguir acabar com a fome no mundo. Não porque ela é incompetente, não porque ela ah, não quer, mas é porque todos os seres do mundo não elegeram ela como representante da fome. Se fizessem isso, eu garanto que ela ia falar não, fome aqui não mais. É mas aí a gente entra numa outra área, a gente entra em outros méritos que fogem do, do nosso tema inicial. É, acho que por isso que não me elegeram representante. Ou queriam fazer isso e não tem as informações ainda, mas aí entra o nosso trabalho. O foco aqui da manifestação é falar tudo que você faz pode ser de boa. Pode ser na paz. O que acontece é que você está num contraste dissociativo. Então você olha para o contraste. Eu estou comparando isso a quê? Ah, mas eu não estou fazendo isso. Eu não estou comparando, não estou fazendo nada. Não, você está fazendo. Você está com agonia e está fazendo. O que ocorre muito, e a gente não abordou ainda aqui, o, o Tchule, é as pessoas abordando várias coisas ao mesmo tempo. Você já percebeu, conversando com um coleguinha que está pedindo ajudinha, está pedindo suporte, esse coleguinha, ele está com 10 coisas ao mesmo tempo querendo resolver? ele solta a metralhadora de coisas e problemas e argumentos é é verdade, metralhadora de B.O.S metralhadora de B.O.S eu chamo metralhadora de cu, só falta cu cu, cu, cu, cu, cu, cu aí eu faço uns beats e ouço cu, cu, cu, cu cu, cu, aí eu até me divirto mas eu vou parar de sacanear falta de respeito mas então, sacane... que... peraí, não pula ainda não me ficou uma pergunta porque você dizia que tudo que você faz pode ser de boas e pode ser na paz mas isso é verdade porque eu achei que haviam coisas que não dava pra tentar fazer sem sentir agonia então eu já vou lá ah, então, vai. então se você tá na bola de neve sai da bola de neve como eu vou fazer isso? Uma coisa de cada vez. É qual é o exercício de ficar pegando tercinho, sabe? Você não tem que pegar um de cada vez? Sim. É, é uma merda? É uma merda. Para que serve? Não sei. Mas no, na questão dos problemas, se você olhar para um de cada vez, já é 60% do caminho andado. Depois disso, você vê se seus desejos são associativos ou não. Caralho, como é que eu faço isso, tranca? Não, você vai lá e você vai olhar para aquele desejo, vai olhar para aquela sua vontade, aquela sua ânsia, aquilo lá que você almeja, vai pegar aquilo e vai perguntar, isso faz bem para o coleguinha? Isso faz bem para mim? Será que eu estou desejando bem mesmo? Estou em agonia com essa porra? Não, não estou. Então, de boa, não estou em agonia, então vou continuar desejando isso. Ah, tô em agonia, então para com essa porra, entendeu? Para com Sim. esse desejo aí. Como é que eu paro? Não sei, como é que eu paro? É mais forte que eu, é um instinto, é incontrolável. Simplesmente você pergunta, eu queria fazer isso com a minha mãe? <risos> <risos> eu faria isso com a minha mãe? Olha, isso eu vou você... parar muita coisa, Tânia não, eu sei, mas é só um exemplo eu faria com a minha mãe, eu faria isso com a minha namorada, que eu amo muito ah, mas eu não amo minha mulher, faria isso com aquela pitulinha, aquela jujubinha da escola que eu amei maravilhosamente bem, eu faria isso ou pra mulher agora mulher, aquele amor da minha vida que eu tenho 10 cartas guardadas, escondido do meu esposo que eu, que eu amei no tempo do colégio, eu faria isso com ele não, não faria então não faz com o cara que você não gosta, porra é o seguinte, se eu não faço com quem eu não gosto, com quem eu gosto, eu não tenho que fazer, muito menos com quem eu não gosto. Você já não gosta, se você fizer, vai agravar ainda mais a sua relação com ele. Não faz sentido, não tem lógica, não é, Tchule? É verdade. Se eu tenho uma situação delicada com a Tchule, eu e a Tchule a gente não se bica. E eu faço coisas com a Tchule, que eu não faria para um amigo, eu tô sendo burro porque já tá delicado a relação com a Tchule eu não vou piorar as coisas não faz sentido, é só prejuízo é prejuízo em cima de prejuízo é, e se eu não gosto de uma pessoa, eu não vou ali ficar querendo, criando lacinhos é, isso é o que você é quer mais de boa, né? É. tem gente que é, né? Então, então é uma questão de vergonha no, no CUTs, entendeu? Vergonha na CUTs. Voltando, por exemplo, se você é, analisa um problema de cada vez, já resolveu 60%. Se você analisa se o desejo é um desejo benéfico ou não, se está em paz ou não, foi-se mais 30%. Olha, já estamos em 90. Né? Já estamos em 90. Aí vem a agência, né? porque você ainda pode desejar de boa mas esse desejo de boa não sei o que lhe apetece, e aí já tá resolvido, 100% do problema tá resolvido. Ah, mas e as outras coisas que não estão em meu poder? A vida sempre busca a melhor configuração possível. São os seres em contraste dissociativo que cagam no pau. Não, eu tô, eu me disseram que eu tô muito boca suja. Tô mesmo, e daí? Não, gente... Se tudo vai por um sentido natural, sobre estados naturais, com suas particularidades e buscam harmonia, deixa as coisas buscar harmonia. Não é difícil. Ah, mas é onde vem a manifestação? Todo estado é um estado de manifestação. Você está manipulando a expressão e as ações. Porque você é um ser ciente que é ciente exercendo sua liberdade de ser quem você é e vai dar certo, a coisa vai dar certo se você deixar a sua besta é só isso aí só um toquezinho, a gente tá voltando devagar tem que ser devagar só não dói a coisa vai dar certo se você deixar é só isso só isso é E quais são as maneiras que o ser não deixa? Quanto tempo você tem? <risos> dá só dar um oh, exemplo. Porque me parece que as pessoas... Eu não sei, a maioria das pessoas que eu, que eu converso, se eu perguntar para elas, elas vão dizer que elas estão deixando as coisas darem certo, as coisas é que não dão ah, certo. Ah, mas senta ali e analisa mais um pouco. Entendi, vai mais a fundo. Exato. Exato. Ah, eu quero que fique bem com a minha família. Aí, dois minutos depois. <risos> tá brigando com a mãe, porque a mãe deu um biscoito pro outro irmão. Tá entendendo? Entendi, eu quero, é harmonia, esses desejos... eu quero harmonia familiar, mas eu brigo com todos. Entendi. Exato, é esses desejos generalistas, que na hora do vamos ver, não, tão, não são integrativos. Entende? Entendo, então é uma consistência. Exato, vamos lá, um exemplo prático. Eu quero que tudo dê certo, mas sou o primeiro a fazer bico quando algo dá errado. Não é fazer bico de ter, sabe, você faz, você fecha, você fica com sem sempante mais sério, porque você está focando naquilo, você quer que dê certo. Se você é a pessoa que mais quer que dê certo não faz sentido na primeira coisinha que acontece você já jogar tudo pro alto e falar que nada vai dar certo lembrando que a gente está falando pro nívelzinho mais mais mais vivência ali mais bege tá que mimadinho que o que fazer, então, perante esse contraste? Por exemplo, o ser quer que dê certo, ele tem uma certa configuração do que é dar certo, e ele observa um contraste com aquela configuração desejada, ele observa uma coisa que, para ele, não está dando certo. É, vamos supor, eu quero... O que, que eu quero que dê certo? Eu quero arrumar um emprego. Aí, o primeiro emprego, ele, toma uma, ele recebe uma entrevista, faz a entrevista, e, e, e não, é, não passa. Aí, ele já quebra a própria manifestação, já fica puto, já diz que nada dá certo para ele, tá tudo difícil. Sabe esse padrão bem, bem generalista? Pensa comigo, olha o raciocínio. Olha o raciocínio. Eu sou o ser que mais quero arrumar um emprego. Se eu sou o ser que... Dá ênfase no mais quero. Mais quero. E na primeira situação... Né? eu já não quero tanto. tá entendendo? Mas, é uma não... coisa contra si mesmo. Eu, não, eu quero arrumar um emprego. Ah, esse aqui não deu certo. Talvez seja algo que não, não, realmente não seja bom para mim. Eu vou analisar melhor. Mas eu quero, eu continuo querendo. Eu tenho consistência nisso. É, aquilo ali não era, era uma proteção, não era para você. Ia dar, ia, é. ia, ia dar ruim. Então, ia dar proteção é uma outra interpretação. Mas... Se eu, se eu sou o ser que mais quero Eu não sei E a primeira coisinha que acontece Eu já não quero tanto Quer dizer que eu não sou o ser que mais quero assim Tá entendendo? Mas, Traca, num sistema bem administrado Isso seria uma impossibilidade certo? Mas a gente não tá num sistema bem administrado Minha, minha querida maravilhosa é só tô comparando Porque assim, desse jeito assim difícil já, Eu já não quero já, Olha, já me veio <risos> Mas você é egoísta, filha da puta não é para você, para você, para você, para você, você é outro outro papo. Eu não estou gente falando que ela é evoluída, não ela não é evoluída. Ela já está com um um, um, um, um, um, um nódulo, um terceiro, uma terceira banda na bunda de tanto ouvir nossas conversas, de tanto estudar. Então existem níveis de aprendizado níveis na escola, ela já está. Ela só do curso de, de saber quem de quem como você deseja, ela fez 20 vezes. Então, <risos> Não, é uma tá questão, aqui. é uma questão de didática. Esse papo aqui, quem chega lá no áudio, no, no canal, vai fazer assim: ó, oh, manifestação, vida de boa. Quem chega primeiro lá fala: opa, vamos ver isso aí. Aí chega o, o tranquinho aqui, maravilhoso, né? E dá real, fala, ó. Quem tá trazendo merda, situação, a metade aí é você. Dessa metade, de 100%, é você que tá ali gerando a bola de neve. Desses 100%, desse, mais desses outros 40%, 30%, é você desejando filha da putagem. É um minuto, eu tava aplicando o princípio que você passou, tranca. Se eu não faço com quem eu gosto, não faça com quem você não gosta. Então eu tava usando eu, eu com quem eu gosto e com quem eu não gosto, eu gostaria que todos encontrassem emprego com facilidade. Eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Mas, infelizmente, não é essa a realidade do povo que me escuta. se separa alguém na rua. Não aí, aqui. Pergunta a pessoa, é fácil arrumar emprego? de 10, 8 vai dizer que é difícil tranca, você tá generalizando tô mesmo, tô mesmo Mas de, no, de 90 palavras 88 é bosta que a gente fala então então resumão da obra resumão tá difícil meu filho para analisa não faz nada. Entende que sua dor é você que está... É, sua dor emocional, sua dor quantificada perante o problema. Não dor física, né? Não fica difícil. Né? Eu disse lá no início. É você que está funcionalizando de um jeito e a dor é uma mensagem para dizer para você, para, besta, para com isso. Tá entendendo, o Tchul? E, traga, como isso alinha com a conversa com o Baiano? Um, acho que foi ontem, recentemente. Onde ele falou que o, o ser, se ele não está de boas, ele pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda. Mas aí pediu muita ajuda. A gente vê aqui, Vesta, pede ajuda. Mas analisa aí o que você está pedindo. Como é que você está pedindo? O que, é que você quer para o amiguinho? Então, aquela camada veio, ele pede ajuda, a ajuda já veio, veio o tranca aqui falar, fala, ó, ajuda é a seguinte, eu tenho 100%, 60% é bola de neve, 30% é você desejando desejando mal para o próximo. E os ah, outros 10% você vai, os outros 10% você vai dizendo, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Entendi, mas... mas... Como é que eu vou dizer? Pare de, de, de cavocar a bola de neve o tempo todo. Não, porra. Pessoa estoura fogos no, lá no, no Monte Everest, lá debaixo das neves, lá, estoura fogos. Entendi. Então, esse pedido, pedir ajuda, ele estaria, então, informado pelo próprio desejo do ser, certo? Porque você de melhorar. Isso, o que foi? Entendi. Então agora Foi o que, a... foi do que assim. o Baiano disse. Isso, do eu Baiano. quero ajuda, mas eu também tenho humildade de receber o que eu estou fazendo ali, que não está alinhadinho. Ele disse que é pedir ajuda, Mais alinhado com o desejo do bem-estar, carinho e suporte. Pois é, bem-estar, carinho e suporte. Já viu suporte que não dá dados? Suporte que não ensina? É, já tenho. Eu não sei se é bem suporte, mas eu já, já testemunhei isso algumas vezes. Pois é, a gente não. Nosso suporte é suporte de que dá autonomia. Que a gente é preguiçoso pra caralho. <risos> então é isso aí, ô, ô, ô, ô Tio. Fica preco, na boa. Mas, então aonde buga o segundo passo? O primeiro passo é esse de realmente desejar o bem-estar, cuidado e, e suporte, certo? Exato. Mas aí o segundo passo onde isso bug, então, seria o que você não faz com quem você gosta, você também não faz com quem você não gosta, né? Então, seria querer esse, esse carinho, cuidado, suporte, bem-estar para você e para todos também, não querer o mal do outro. Exato. Entendi, porque quando eu desejo o mal do outro, eu vou me fuder, mas só 100% das vezes? É, porque assim, é o seguinte, o sistema ele não computa desejo mal para o outro, tá? Para desejar o um mal para o outro, o sistema não computa. Então você tem que ficar desejando e nutrindo aquilo, só no seu mundo. É, sim, eu vou para você mesmo. O problema... É, você não deixa eu terminar o raciocínio. Aí um dia você aprende. O problema... <risos> sim, o problema é que o ser fica nutrindo tanta merda que sobrecarrega o sistema. Entendeu? Imagina, eu não desejo o mal para o outro. Aí o sistema não computa desejar mal pro outro. Aí o ser tem que usar a memória ali no seu universo pessoal. Só que ele vai encher na porra da memória de um monte de desejo idiota pro outro. Se você pergunta pessoal, Não, eu não. Eu sou um ser de Deus. Nunca, nunca. Aí vai lá ver o, a, o histórico de memória. Tá cheio de desejo nutrindo ali mal do outro. Então... Se você limpa isso, você já resolve 60% dos do problemas. É isso que eu estou dizendo. Já fica de boa. Já aí se você para de desejar para o outro, resolveu mais 30%. Porque não adianta limpar e continuar fodendo a, a, as coisas, né? Não adianta você fazer faxina e jogar papel no chão. Sim, sim. Vai sujar de novo. Não adianta você lavar a louça, mas não lavar a louça sempre que você suja, porque senão não é mágica. então é isso, aí resolveu já 90% depois é só dizer, eu quero ou não quero a coisa já caminha a vida já te direciona porque desejar o um mal para o outro não computa coisa dissociativa não computa aí você precisa sustentar isso de alguma forma você não tem um provedor não tem um servidor que computa seus pedidos aí você tem que ter um servidorzinho local só que é tanta merda eu nem vou falar merda é, é igual fazer igual o Zé inventou. É tanto plutônio, né? Que merda ainda vira adubo, né? É tanto lixo radioativo, que não serve pra porra nenhuma, que o serço sobrecarrega o próprio sistema. É, você fala merda, ainda tem muito. A merda de um é ouro do outro, né? Eu tenho que abaixar a cabeça pro Zé, às vezes. É tanto lixo radioativo, lá, sabe aqueles lá de Chernobyl, lá, que a pessoa não <risos> pode viver lá? É tanta merda. Tanto lixo, tanto, tanto, tanto dejeto nuclear, <risos> dejeto nuclear. Aí o um termo bom. <risos> Aí o ser não, não, não consegue, não, não computa. Aí ele fala, eu quero ficar bem, eu quero ficar bem. Aí você fala, deixa eu ver aqui atrás da cortina. Nossa, olha isso! Quanta ratazana de tristeta, meu Deus! <risos> você dá risada, mas é isso tô na real aqui aí vai, vai, vai, vai no centro espírito não, você tá com pinto na testa nossa, tô vendo um pinto na sua testa tem uma, tem uma buceta na sua testa seu corpo tá cheio seu corpo astral tá cheio de órgão sexual é lógico é lógico mas tem isso? é lógico que tem eu, eu, eu, junta a interpretação do, do dito cujo com os filtros e as projeções, mais o, o lixo radioativo lá do subconsciente do outro, o que, que vai dar nas experiências? Vai dar a dança do Jesus, nem sei. Dança do Jesus, é, é lógico que é a dança do Jesus. <risos> é o um nome perfeito, tadinho do Jesus. Ai, não, era Jesus nem sei, a dança do Jesus nem sei. Jesus nem Jesus não fez, eu também não. Exato. <risos> Jesus não fez, nem eu, né não? É isso, acho que foi bem claro agora. Nossa, estou bem então, claro. Então, Tranca, ficamos assim, o teste que o ser pode fazer consigo mesmo é se eu desejaria aquilo para mim, aquilo que eu estou desejando para o outro, ou focando ou querendo para o outro, se eu gostaria daquilo para mim. Exatamente. Entendi. Então, vou dar um exemplo bem que parece bobinho, mas eu acho que encaixa um pouquinho... Eu estava conversando com alguém e a pessoa falou assim: Eu gosto muito de ver quem quem se passa, quem quem acha que é espertinho se fudendo. Mas... Tá vendo? Que coisa mais bonita de se dizer. Olha que lindo. Exato. Então é essa é pessoa se fudeu certo? muito no seu dia? Eu acho que... sim. Ela se fudeu bastante. Porque... Tá vendo? Mas é porque esses pensamentos eles não saem da fonte deles, certo? É... É esse, esse esse não computa no sistema. Exato. Aí vão eles vão fudendo. rodar um servidor para paralelo, ficar um fudendo o outro. Isso, mas isso, digamos assim, esse tipo de tentativa de querer que o outro vai se fuder, ele, ele, ele quase que garante uma manifestação no seu universozinho pessoal onde você vai, vai, vai ter uma vida meio fudida também. É, vou te dar um exemplo mais prático. Imagina o, o, a internet. A internet, ela funciona com certos servidores que se comunicam, não é? Sim. Então, a internet é, o, é, é um, um mundo conectado. Isso, uma rede. Uhum. Uma rede de network. Então, para você jogar de forma privada, você não tem que ter um servidor próprio? É Sim, sim tem que coisas. E o seu servidor? Sim. Não, vamos no mais básico, me ajuda. Você tem o um servidor próprio. Imagina que não tem servidores que prestam serviço para isso. Imagina que você ainda precisa... Anos 80, tá? Anos 80. <risos> Vamos com calma. Você ainda precisa de um servidor próprio, conectado, onde você fazer uma rede privada, tá? Tá, show É. O ser, quando você fala, conversa com o ser que fala esse tipo de coisa idiota, ele tá rodando o um servidor privado com pessoas que pensam de forma idiota. Então, no mundo, eles sustentam literalmente uma dimensão idiota. Independente de onde os seres estejam no orb. Tá? Então, eles, eles vão ter, vão estar conectados na grande internet, mas vão estar rodando ali no, no, no servidor pessoal aonde eles se fodem. Tá entendendo? Privado onde eles se fodem. O problema. É que a internet nesse mundo está infestada de servidor privado idiota. Mentira. A gente está falando, ah, oh, não precisa, tem um novo provedor aí, servidor bom, servidor na boa, entendeu? Baratinho. Mas não dá para ele ficar digamos assim conectado com o um servidor bom, com, com esse sustentando esse tipo, de, rodando esse tipo de programa, certo? Esse tipo de programa ele vai rodar em outro servidor. Não, ele vai rodar no servidor geral, por enquanto. Mas ele vai rodar de forma isolada. Enquanto Entendo. as coisas vão se adaptando. Entendo, para não bagunçar a brincadeira de quem não gosta de... Exato, brincar. e também ele não vai... E não é uma coisa general, generalista, assim. Ele pode rodar essa ideia, mas ele pode ter outras ideias saudáveis. Sim, nunca é 100%, é, então não é assim, a é 8,80. Ó, oh, agora o disso que eu tô no servidor ruim, ó. Oh. <risos> não é isso. Então é isso, minha filha. Fica aí na... Na boa. Foi muito bom. Espero que tenha ajudado as pessoas. Eu já fiz a minha parte. Tirei no palitinho lá, me dei mal. <risos> Tá dragão Trega. Paz. Gratidão.